Lugar. tentar caminhar mais rápido, vai até caminhar mais rápido, para o seu lugar. bastão, você vai te sustentar. Se você usar ele, você poder palpá onde você está chegando, tanto o sol está está e toda a proximidade. Eu tô Se eu for rápido, ela entra e a água vai sair em outro ver como é que não vão ficar daí. o pessoal vai na frente, está tirando tá para a gente. Okay. Okay. É. Eu... Eu... Bombeiro, antes de ser bombeiro eu era caracterista do exército brasileiro e sempre gostei de, de ajudar as pessoas. O bombeiro, ele em si, ele, é, ele, tem que ter, ele tem que ter vontade, dar amor, principalmente, entendeu? Tem que ser firme, porque a gente se depara com muitas coisas e às vezes. Que aquele que está salvando ele também tem coração. A gente prepara depara com muitas coisas que, se a gente não ser firme, a gente, a gente entra no, no, nosso, no nosso emocional. E é difícil, é difícil. É muito difícil eu explicar a você como ser bombeiro e salvar uma pessoa. Porque a gente, no mesmo instante, a gente se emociona e, no mesmo tempo, a gente quer salvar. Então, é complicado. E, nesse momento aqui, esse momento aqui, esse esse desastre. É. Nós somos nós somos nós somos assim, nós assim, sentimos assim heróis. Tá A gente assim, tá embora. Legal. Nós é que temos que agradecer todos vocês, gente E o pessoal aqui do o pessoal veio dar um abraço na gente aqui aqui com não, voluntários.